Se liga aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para você como se cadastrar na best 365 atualizado para você que quer é começar a ganhar dinheiro com apostas esportivas. Perfect, perfect. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, Soldado. Meu nome é Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Hoje já são mais de 4 mil assinantes lá no nosso grupo VIP, no nosso treinamento. Se você quiser saber mais sobre Tropa Milionária, vou deixar o link aqui na descrição ou você pode me chamar lá no meu WhatsApp que eu mesmo respondo você e tiro suas dúvidas sobre a Tropa Milionária, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você de forma simples e rápida como se cadastrar na Bet365 de uma maneira simples. O primeiro ponto de todos aqui agora, preste atenção, se cadastra pelo link que está abaixo aqui do vídeo, aqui na descrição ou nos comentários, porque nesse link que eu estou deixando para você aqui agora, você vai receber até 200 reais em crédito para você apostar, beleza? Então faça o cadastro por esse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que para você ativar esses créditos, para você receber esses créditos, é necessário que você faça o primeiro depósito, fechou? Bom, então vamos lá, você vai clicar no link que está aqui abaixo, vou compartilhar a minha tela para você que agora para você entender. Ah, e detalhe, pera aí, calma aí, antes de compartilhar minha tela, tá? Dois pontos importantes Você não quiser mais perder conteúdo sobre este assunto Quiser aprender estratégias e técnicas para você ganhar dinheiro Já se inscreva neste exato minuto aqui no canal Você não pode deixar de se inscrever aqui agora Segundo ponto importantíssimo aqui agora Entra lá no nosso grupo gratuito Olha só, vou mostrar para você aqui na tela agora Hoje no nosso grupo gratuito, olha, já estamos chegando a é, 33 mil pessoas Hoje eu mandei quatro entradas lá, totalmente de graça E tivemos quatro greens, olha só isso para você ter uma noção Olha só, então um resultado simplesmente muito foda, Quatro greens hoje, é... olha o resultado desse aluno aqui, olha Então assim, simplesmente incrível e um resultado de graça, é só você clicar, os links vai estar tá aqui na descrição do vídeo Entra lá no grupo gratuito que todos os dias tem entradas lá pra galera, beleza? Bom, focando aqui agora de fato no conteúdo, tá? como que funciona para você se cadastrar na Best 365? Primeiro ponto, como eu já disse, o link para você se cadastrar vai estar tá aqui abaixo desse vídeo, basta você clicar que esse link que vai estar tá aqui tem uns créditos. Você vai entrar na tela inicial aqui da Best 365 e você vai clicar nesse botãozinho aqui no alto da tela, onde está escrito Registre-se. É muito simples e muito rápido, ok? Clicou aqui nesse botão, no primeiro nome você vai colocar, óbvio, o seu primeiro nome. Então vamos simular aqui, Júnior Moreira. Você vai colocar a sua data de nascimento, então imagina que seja 8 de março de 81, ok? Muito simples. CPF, tá? Você vai colocar um CPF aqui, é, válido, tá? É, então, eu não vou conseguir preencher para você aqui agora, porque meu CPF já tem cadastro, etc. Então, digamos que seja esse CPF aqui, ó. vou colocar um número qualquer, eu acho que não vai validar porque é um CPF inválido. <risos> Essa foi engraçada, acho que não vai validar porque é um CPF inválido, né? É um CPF inexistente neste caso, então não vai dar, mas só para você entender como é simples, ok? Segundo ponto, você vai colocar aqui um e-mail para contato, tá? Então imagina que seja esse e-mail aqui, ó, tem um e-mail de teste aqui, teste.mp1, pronto. E aqui você vai colocar o seu número de WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui o mesmo número, por exemplo, que eu uso para responder a galera que me chama para entrar, que quer tirar dúvidas sobre o Tropa Milionária, que é o nosso treinamento, beleza? E aqui você vai ter essa opção aqui, ó. Receber informações sobre apostas, grátis e ofertas. Eu coloco sim, tá? Isso é bom você receber conteúdos, etc. Porque é, isso ajuda a ganhar score lá na, na BET365. Endereço. Isso é importante, tá? Porque a Bet pode pedir para você fazer uma verificação da sua conta para você conseguir fazer saques, etc. Então é interessante que você faça... Essa verificação é que você coloque o endereço é, certinho aqui, ok? Então você vai colocar aqui o número da casa, o número do apartamento, o nome da rua e o código postal, que no caso é o CEP, para quem não sabe, beleza? É... Bom, basicamente isso, você vai clicar aqui em encontrar o endereço, ele vai mostrar para você esse endereço aqui na busca e você vai colocar um nome de usuário, no nome de usuário eu vou dar um, um exemplo, Ok? Júnior Moreira 87, por exemplo, nome de usuário, ó, que tá válido, tá, Moreira 5678, por exemplo, também está liberado para me utilizar, então você vai criar um nome de usuário para você utilizar na plataforma, aqui você vai cadastrar uma senha, muito simples, tá, você vai cadastrar uma senha na plataforma, código bônus, você não vai precisar, porque se você clicar no link, que tá aqui na descrição, você já vai entrar com este bônus, onde você vai ganhar até 200 reais em crédito. Lembrando que é necessário que você faça o primeiro depósito, ok? Então depois você fez o primeiro depósito, fez a primeira aposta, aí é só aguardar que vai aparecer para você um crédito para você utilizar na plataforma, tá bom? E pronto, você vai clicar aqui nessa opção: tenho pelo menos 18 anos de idade, e vai. Clicar em Juntos e a BES 365, aí o seu cadastro estará feito Lembrando que é importantíssimo que você utilize os seus dados corretos Para que você consiga fazer os seus saques corretamente Agora sim, tá certo é, Por que, que eu tô dizendo isso? Tem pessoas que fazem um cadastro com o um nome, com o um CPF E na hora de sacar, quer colocar uma conta bancária que tá em outro CPF Vou dar um exemplo Você vai lá, se cadastra com seu nome Mas quer colocar a conta da sua mãe para receber Isso não vai funcionar Uh, um, o CPF que você está cadastrando aqui agora, ok, precisa ser exatamente o mesmo CPF que você vai utilizar na conta bancária. Ou seja, precisa estar tudo linkado no mesmo nome, no mesmo CPF, para que a Bet consiga fazer esse depósito para você quando você solicitar saques. Por questão de segurança, é necessário que tudo seja feito no mesmo CPF, beleza? É... Então é isso, é muito simples, muito rápido, muito prático, é só seguir esse passo a passo aqui para você conseguir... Se cadastrar na Best 365. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quiser tirar dúvidas sobre o Tropa Milionária, me chama no meu WhatsApp, clica no link que está aqui na descrição e entra lá no nosso grupo gratuito também. Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!